gente. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Caramelo. Ele botou a batinha na câmera. Que fofo. Ai, que gracinha. Ele é muito fofo, gente. Muito fofo, cara. Eu não aguento. Ele pode Não, ele tá. O Snow não caberia na cadeira. Ele nem Ele nem pula. Ele nem tem coragem de pular, velho. Na cadeira, mano. Meu Deus. É muito engraçado, porque eu achei que isso aqui era uma sujeira, mas é uma pinta. Ele tem uma pindinha bem no meio do nariz. É pra não se confundir com outros gatos. Ele quer dormir? Oi, HC, como é que você Tá? 心想